Em 2019 eu tive a decisão peculiar e não muito bem pensada de comprar um Nintendo Switch. Sinceramente eu amo demais esse console por mais que ele tenha os seus problemas de desempenho em certos jogos. O problema é que conforme os anos se passaram a crise chegou com tudo e a dona Nintendo não abaixou os preços dos jogos, nem um único centavo. Ser fã de Nintendo no Brasil é ter um console com no máximo três jogos, que custam quase o valor de um PS4 usado. Então muita gente, incluindo eu, fica refém da boa vontade dos desenvolvedores ou se contenta com os jogos grátis que tem na plataforma. Agora, o que será que acontece se você juntar essas duas coisas? E é aí, meu amigo, que nasce o... Pokémon, unite! Há um tempo atrás, numa conferência da Pokémon Company, divulgaram um teaser de tipo um LOLzinho de Pokémon. Eu até achei interessante, mas eu não botei muita fé no começo. Mas um tempo se passou e foi confirmado que ele seria grátis. E teria crossplay entre Mobile e Switch. Aí, nessa altura do campeonato, eu já tava um pouquinho ereto. Então, de repente, os caras lançam uma puta de uma animação incrível com esses gráficos absurdos. E eu sabia que jamais rodaria o Switch, porque, né, é um Switch. Mas eu fiquei, uau! Isso tem que lançar logo. E, meu amigo, eu nunca estive tão certo. Desde que o jogo lançou pro Switch, eu tô insanamente viciado nessa bosta. Pokémon Unite é um MOBA. Sim. E o que eu mais ouvi foram pessoas falando Ah, Pokémon Unite não é o meu tipo de jogo, eu não gosto de LOL nem de Dota. E eu te entendo, cara, eu também não gosto. Existem jogadores batatas e casuais como eu que simplesmente não conseguem se adaptar a um jogo com 999 campeões, 999 itens, 999 pessoas te xingando no chat e 999 horas de duração de partida. O Pokémon Unite pegou a jogabilidade dos MOBAs mais famosos e simplificou pra pessoas evoluídas, assim como eu, nele você não tem o objetivo de destruir um nexus, você também não tem minions ou torres no caminho, ao invés disso no Pokémon Unite cada time tem cinco áreas circulares, e o objetivo do seu time é coletar energia e depositar ela nessas cinco áreas o máximo possível, o time que terminar com mais pontos vence, simples né? É isso galera, agora vocês conhecem Pokémon Unite, até o próximo vídeo. Brincadeirinha A partida começa com o seu time dando surra em macaco É sério, a primeira coisa que você faz quando você sai da base é bater em macaco Pois é você precisa matar, derrotar pokémons selvagens para upar o seu nível e conseguir essas pokebolas, que são a energia que você precisa para depositar nas áreas dos outros. Se você morrer, você perde uma parte delas e o seu inimigo pode ir lá e roubar tudo. Cada área tem uma espécie de barra de vida. A quantia de pokébolas que você depositar nas áreas vai ser a quantia de vida que elas vão perder. O problema é que você vai trombar com o outro time no caminho, senão o jogo não ia ter graça, né porra? Aí você vai perceber que assim como no LOL, o nível do seu personagem é muito importante. Quanto mais você up mais vida você tem, mais forte você fica e mais golpes você libera. Fora o fato de que é muito foda ver o Pokémon evoluindo no meio da partida. Agora vem a parte um pouco mais insana. Em toda partida vai ter um Dreadnought, um Rotom e um Zapdos. Todos eles são mini-boss. Se o seu time matar o Rotten, ele vai virar seu aliado e vai atacar a base inimiga mais próxima. Se ele conseguir chegar na base inimiga, ele vai deixar ela vulnerável. Quando uma base tá vulnerável, você não precisa ficar esperando esse cooldownzinho pra você poder pontuar nela. Então você só precisa chegar lá e arregaçar, ninguém vai conseguir te impedir. O Dreadnought é forte pra... Porra. Mas quando você mata ele, o seu time inteiro ganha um pouquinho de escudo. Agora, os ápidos. Meu amigo, os ápidos foi feito pra duas coisas. Pro time que tá todo fodido, mas ainda tem esperança de virar a partida. E pro time que já está forte, mas não tem piedade. E quer humilhar os inimigos até o último suspiro. Quando seu time derrota os ápidos, todas as bases do inimigo ficam vulneráveis. E todo mundo do seu time ganha 40 Pokébolas. Ou seja, o jogo basicamente entrega a vitória na sua mão assim, de graça. E assim são as partidas de Pokémon Unite. Bater em um macaco, bater nos inimigos, bater em animal selvagem, humilhar ou ser humilhado. E o melhor de tudo é que tudo isso acontece em partidas de 10 minutos. Tá precisando esperar um Uber? Joga uma partidinha. Vai dar um cagalhão? Joga uma partidinha. Tá vendo esse vídeo? Deixa o like, se inscreve e joga uma partidinha. Olha, eu juro que esse vídeo não é patrocinado e eu vou falar do fundo do meu coração. Esse jogo é uma delicinha. Pela primeira vez na vida, a Nintendo investiu em um multiplayer grátis tão gostosinho assim. Não tem nada de pay to win, não tem nada de assinatura mensal e é super intuitivo. Eu sou do time das pessoas que não aguenta mais ver jogos super complicados com partidas que podem levar uma hora pra acabar. Então quando surge algo assim, eu recomendo até o fim. Pega no meu bingolim. Então se tu também tá buscando um jogo simples e gostoso, considere baixar Pokémon Unite. Quem sabe você não me encontra por aí e me dá uma surra. O vídeo de hoje foi uma humilde recomendação do Mr. Boné. Eu espero que vocês tenham gostado e se interessado, e quem sabe eu possa trazer mais vídeos sobre esse jogo nas próximas semanas. Só depende de vocês. Eu espero você no próximo vídeo, tamo junto e até a próxima!